Bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um tutorial com a parceria da 100% DJI, eu sou o Indicator e hoje vou falar sobre Synth Sonora e como criar os nossos próprios kicks. A Synth Sonora é a forma de criar sons de raiz através de instrumentos eletrónicos ou software, tendo a vantagem de criarmos sons únicos para as nossas produções, geralmente através de um sintetizador, seja ele em hardware ou software. O kick é um dos elementos principais de qualquer faixa de música eletrónica, e ter a capacidade de criar um kick único para as nossas produções é uma mais-valia, já que garante identidade à faixa. O sintetizador, de uma forma muito simplificada, tem três circuitos principais, sendo o primeiro o oscilador UVCO, Voltage Controlled Oscillator, o segundo o filtro OVCF, Voltage Controlled Filter, e o terceiro o amplificador, o VCA, Voltage Controlled Amplifier. Paralelamente, existem outros circuitos no sintetizador, entre eles o LFO, o Low Frequency Oscillator, e os Envelope Generators, os geradores de envelope. Os envelopes basicamente controlam o chamado ADSR e a sigla significa Attack, Decay, Sustain e Release. O Attack é o intervalo de tempo que leva desde que eu pressiono uma tecla até o som atingir o seu volume máximo. O Decay é o intervalo de tempo que leva desde que o som atinge o seu volume máximo até atingir o volume de sustain. O volume de sustain é o volume que permanece enquanto eu tenho a tecla pressionada e release o intervalo de tempo em que o som dura depois de eu libertar a tecla. Para este exemplo eu vou utilizar um Operator, mas vocês podem fazer com um qualquer sintetizador. Vou largar o Operator numa faixa MIDI. O Operator é um sintetizador do Ableton, que tem uh, quatro osciladores. Temos aqui a zona do LFO, o filtro, o pitch envelope, que eu vou explicar em seguida o que faz, e o amplificador. Quando eu seleciono cada uma destas áreas, eu tenho acesso, neste ecrã central, aos vários parâmetros de cada uma dessas zonas. O Operator é um sintetizador de frequência modelada. Significa isto que, se eu tiver este algoritmo selecionado, este oscilador vai estar a modular este, este vai estar a modular este, este vai estar a modular este, este, a modular este e é uma forma bastante complexa de síntese sonora nós vamos optar pelo último algoritmo, que é este e que temos os quatro quadradinhos ao lado uns dos outros significando isto que cada um dos osciladores agora é independente não tendo a influenciar o oscilador próximo que está por baixo ou que está por cima isto é a chamada síntese subtrativa que é típica dos sintetizadores analógicos para darmos início à criação do nosso kick vamos criar um clip midi associada à mesma faixa, vamos escolher a cadência do nosso kick, típica da música eletrónica, ou da dance music, chamado forte do floor, ou seja, num compasso quaternário, o kick vai tocar a cada tempo do compasso. Já que este compasso tem 4 tempos, vamos ter um kick no primeiro tempo, no segundo tempo, no terceiro tempo e no quarto tempo. E vai soar assim. Isto está muito longe de ser um kick, como podem observar. Para isso, eu vou clicar em Fixed e vou escolher 90 Hz. Isto é a razão porque é indiferente a nota que eu escolhi aqui para ser enviada para o sintetizador, já que quando eu aciono a opção Fixed, tudo o que vai sair do sintetizador vai sair com 90 Hz e através de uma onda sinusoidal. Se eu estiver a fazer uma faixa mais dentro do Chillout, eu vou baixar os BPMs para 110 e vou começar a controlar o envelope deste oscilador ou seja, vou baixar, isto é o ataque eu vou baixar o decay e de acordo com o decay eu vou ter um kick mais ou menos prolongado de seguida vou ativar o pitch envelope e o pitch envelope que vai fazer é dar uma tonalidade inicial ao som, neste caso, se for positivo, vai dar uma tonalidade acima, e depois, de acordo com o intervalo de tempo que eu definir, vai ter uma queda para a minha tonalidade, que são os 90 Hz, que, se não me engano, vão de corresponder a um Fá sustenido. Ou seja, eu ao subir a tonalidade tenho que aumentar aqui a sensibilidade do pitch envelope, podemos ver esse efeito a acontecer. Se se tratar de uma faixa de chill-out eu vou querer um kick não nos 90 Hz mas sim nos 40 ou seja, vamos ficar com um kick bastante mais cavernoso e suave também Posso adicionar-lhe um reverb com um pre-delay médio e com um decay time bastante curto, isto para atenuar um pouco quando o kick desaparece. Baixar um pouco mais o dry wet, sem reverb e com reverb, e se agora adicionar um som. tínhamos um kick, que poderia ser compatível com uma faixa de chillout ou de música ambiente. Se por acaso eu estiver a produzir algo dentro do trance, aí eu vou optar por escolher os BPMs apropriados para o estilo, neste caso 145 parece-me bem. Vou fazer play ao meu kick, agora vemos que o ritmo acelerou bastante. Vamos optar por meter 90 Hz. E já temos um kick muito próximo do que é o kick do trance. No entanto, o kick do trance é um kick bastante apertado. Ou seja, vamos reduzir bastante o decay. E vamos retirar o reverb. Jogar um pouco o decay. Aqui posso lhe dar um pouco mais de punch inicial. Isto já poderia ser considerado um kick relativamente aceitável para uma faixa de trance. Eu tenho aqui um baixo para complementar e para ficarmos um pouco com mais noção do, da funcionalidade deste kick. O kick no trance geralmente tem é esta tonalidade porque o trance tem subgraves bastante fortes e de forma a que o kick possa supersair através do mix. Geralmente em frequências mais médias. Se estiver a produzir qualquer coisa dentro do house, aí eu vou optar por ter BPMs na ordem dos 128, por exemplo. Vou mexer no envelope e vou dar-lhe um pouco mais de ataque. E um pouco mais de decay. Vou complementar o som com um segundo oscilador com uma onda quadrada. Vou meter em fixe também a 90 Hz. E agora resta um controlar o envelope, baixar o decay, o sustain, aliás, e controlar o decay, quase a zero. No fundo ele só está a dar aquele clique inicial, o kick. Num kickdouse é normal pôr-se alguma distorção. Podemos fazer isso através do plugin do Ableton Overdrive, mas qualquer outro plugin que faça a distorção poderá ter o mesmo efeito. Convém ter algum cuidado porque demasiada distorção vai dar demasiado protagonismo às frequências altas e atenuar as graves. Podemos controlar também através da tonalidade e de seguida aplicar um compressor. Baixar-lhe o Threshold ligeiramente. Para podermos começar a ver aqui o Gain Reduction. Com um ataque relativamente rápido e jogar um pouco com a posição do Release. Utilizar valores de Release relativamente altos é algo frequente, já que produz um som relativamente agradável. Porque quando entra o, o próximo kick o compressor ainda está ativado, criando uma, uma distorção relativamente agradável ao som, é uma técnica que é utilizada já há bastante tempo, mas cabe a cada um de vocês decidir o que é mais agradável para os vossos ouvidos. E para complementar, vamos pôr então mais um som. E agora poderíamos começar a jogar com a posição do decay da faixa sinusoidal. ou até mesmo da onda quadrada quando eu disse faixa eu ter dito onda podemos jogar também com a frequência da onda quadrada e tudo isto vai dar um timbre diferente ao kick posso andar a jogar com estes valores até me aproximar do tipo de kick que quero criar e por hoje é tudo. Desde já agradecidos por terem assistido ao tutorial, esperando que vos tenha sido proveitoso. Assinem o meu canal no YouTube, visitem a minha página no Facebook, o meu blog no Tumblr, Twitter e a página da 100% de DJI 365 dias ao ritmo da noite. Boas produções a todos e até ao próximo tutorial.